Olá, muito bom dia, amigos! O AgroLink News já está no ar hoje, terça-feira, dia 3 de agosto de 2021. E nós estamos aqui abrindo mais uma edição do nosso podcast diário do agronegócio. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos destacar mais uma vez o mercado de grãos aqui no Brasil. Vamos falar sobre o atual cenário da soja e as boas perspectivas para os próximos anos. Além disso, vamos atualizar as informações relativas à sustentabilidade no campo, trazer as cotações do mercado e muito mais. Em agrolink.com.br, você fica por dentro de todas as notícias que movimentam o setor do agronegócio. Trago aqui alguns dos principais destaques, o Brasil. Pode ser o principal fornecedor de alimentos de baixo carbono do planeta. A projeção foi feita pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, durante o 20º Congresso Brasileiro do Agronegócio. E o Brasil também entra em campo como importador no programa internacional. Nesse cenário está prevista a participação de 1.200 compradores do mundo todo. E uma consultoria também aponta o Brasil como um grande potencial para alcançar uma safra Recorde de grãos. A área plantada para o novo ciclo está prevista em mais de 40 milhões de hectares. Falando sobre energia, um sistema também está levando energia limpa para áreas rurais sem acesso à eletricidade. E ainda falando sobre a soja, o Brasil tem mais de 230 fazendas produtoras do grão de forma certificada. Estes selos representam boas práticas agrícolas e significativos impactos sociais. Estas e outras notícias você encontra lá em agrolink.com e além de notícias e reportagens no nosso site você também pode consultar a melhor forma de manejar a sua lavoura, conferir de forma detalhada a previsão do tempo, consultar o maior banco de cotações agropecuárias, além de conferir estudos, dicas e também artigos para o campo. Tudo isso em agrolink.com.br. O portal é parceiro do Cicredi. Banco, que está ajudando também a fomentar ainda mais o agro brasileiro. Produtor Rural. Os recursos do Plano Safra 2021-2022 já estão disponíveis no Sicred. Conte com a parceria de quem nasceu no campo e a segunda maior instituição em liberação de crédito rural. A gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. Cicred, aqui o agronegócio rende um mundo melhor. E agora nós vamos falar sobre a produção de grãos no Brasil. O país deve chegar a uma produção de mais de 300 milhões de toneladas na próxima década. Esta boa notícia no campo a gente amplia na reportagem de Aline Merladete. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. Enquanto outros setores produtivos mostraram dificuldades para crescer durante a pandemia, o agronegócio brasileiro puxou para cima o PIB nacional em 2020 e deve continuar o um bom desempenho também na próxima década. Segundo dados do Ministério da Agricultura, a produção de grãos no Brasil deverá atingir mais de 330 milhões de toneladas nos próximos 10 anos, totalizando um aumento de 27%. A soja, o milho, o algodão e o trigo deverão se manter como os grandes protagonistas do campo. O levantamento concluiu ainda que o consumo do mercado interno, o crescimento das exportações e os ganhos de produtividade aliados às novas tecnologias deverão ser os principais fatores de expansão do agrobrasileiro, que representou, no ano passado, mais de 26% de todo o produto interno bruto do país. Do portal AgroLink, Aline Merladete. Obrigado pelas informações. A gente segue falando sobre o mercado de grãos. Eu trago agora um pouco dos detalhes do boletim divulgado neste início de semana pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA. O relatório analisado pelo Instituto mostrou uma pequena desvalorização de 0,22% para a soja na comparação com a semana passada. A razão para esta pequena redução é o clima. Mas não no Brasil e sim nos Estados Unidos, que teve um período de chuvas nas grandes planícies. Aliado com as incertezas ainda geradas pela Covid, os contratos de agosto foram negociados a uma média de 14 dólares e 22 centavos, isso no mercado internacional. Já no mercado interno, a queda foi um pouco maior de 1,41%, com a saca sendo negociada na casa dos R$ 157,00, isso no estado do Mato Grosso. Mesmo assim, o IMEI aponta para um crescimento de área plantada na próxima safra. Já no milho, o preço no mercado internacional também caiu e de forma mais aparente, com uma redução de mais de 2% na bolsa de Chicago. O grão foi negociado a pouco mais de 5 dólares e 50 centavos, mas no mercado interno o cenário foi de alta de mais de 3%, com negociação em Mato Grosso de pouco mais de 101 reais por saca. Isso então, um pequeno resumo do mercado de grãos nacional e internacional. A gente vai em frente agora para falarmos sobre sustentabilidade. É que nesta semana a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou agora na segunda-feira do 20º Congresso Brasileiro do Agronegócio. E durante este evento a ministra afirmou que o Brasil pode ganhar um grande destaque para receber novos investimentos verdes. Nos últimos 10 anos, intensificamos em torno de 50 milhões de hectares de áreas degradadas com tecnologias promovidas pelo Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, o nosso Plano ABC. Agora, em 2021, apresentamos o Plano ABC+, com as diretrizes para a próxima década, onde o Brasil certamente será o principal fornecedor de alimentos do mundo de baixa pegada de carbono. Meu colega Sérgio Souza colocou aí alguns pontos muito importantes. Atualmente, contamos com protocolos científicos que demonstram como a agropecuária tropical brasileira pode ser neutra em emissões de gases de efeito estufa, entre eles o protocolo de carne carbono neutro ou carne de baixo carbono. Em parceria com o setor privado, a Embrapa, o presidente Moretti, que hoje é um dos homenageados, e outros autores, estamos desenvolvendo tais protocolos para outras principais commodities agrícolas, para demonstrar que a agropecuária brasileira é solução para os desafios de uma economia sustentável e de baixa emissão de carbono. O Serviço Florestal Brasileiro também está sob nosso guarda-chuva e uma das grandes prioridades da nossa gestão foi avançar na efetiva implementação do Código Florestal. Para isso, lançamos a ferramenta Analisa Car, com tecnologia de geoprocessamento, poderemos avançar na análise automatizada do Cadastro Ambiental Rural, trazendo segurança jurídica e celeridade neste processo. ESG, essas três letrinhas tão essenciais, e estão direcionando cada dia mais nossos modelos de negócios e de produção. Aliar melhores práticas de governança, cuidar do meio ambiente e ter responsabilidade social já faz parte do nosso presente e temos que ampliar ainda mais essa realidade. Esta é a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, defendendo a sustentabilidade no agro brasileiro. Vamos virar a pauta agora dentro do AgroLink News para acompanhar a previsão do tempo para o início da manhã desta terça-feira. Do AgroTempo no portal AgroLink, a previsão chega agora com Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade... Nesta terça-feira temos um tempo seco sobre todo o país. Na costa leste do Brasil o dia terá uma maior variação de nebulosidade. Isso porque próximo à costa sul e sudeste, temos um centro de baixa pressão direcionando a umidade do oceano em direção à costa, que até deverá provocar alguma chuva rápida e passageira no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Já no nordeste brasileiro, nós temos essa influência do oceano jogando a umidade para a costa leste, especialmente sobre Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Mas as chuvas previstas não serão volumosas e o dia terá uma maior cobertura de nuvens nesta região. Já no litoral do Ceará, as instabilidades poderão ocorrer de forma um pouco mais forte e ocasionar algum temporal isolado. Bom, outra região com o um padrão mais persistente de chuvas é no extremo norte do país, especialmente ao norte do Amazonas, Roraima, Mamapá e Norte do Pará. Essas chuvas podem ser na forma de temporais, mas os acumulados ao longo do dia não serão elevados. O amanhecer desta terça ainda é frio, sobretudo na região sul e leste do sudeste. Porém, no interior da Bahia também teremos um dia mais ameno, ainda sob a influência do resquício da massa de ar polar da semana passada. Temperaturas elevadas e umidade relativa do ar em níveis de atenção na região centro-oeste e metade sul da região norte. Volto contigo, Lucas, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br agrotempo. Muito obrigado pelas informações, novamente a gente vira pauta aqui no programa para falarmos sobre a participação do ministro de Minas e Energia, que participou na segunda-feira da inauguração de uma fábrica de fertilizantes no estado de Sergipe. Durante o evento, o ministro destacou a importância desse setor para a economia e celebrou a retomada do mercado brasileiro de fertilizantes. A retomada da produção de fertilizantes em Sergipe. Só foi possível porque o Estado, a Petrobras e a Unigel acreditaram e se empenharam para reativar a fábrica. Todos estão de parabéns. O retorno da operação garante a criação de 2 mil empregos, o aumento da renda e da arrecadação do Estado de Municípios, além de contribuir para a redução da dependência de importações de fertilizantes pelo País. O evento, de hoje, o evento de hoje representa um dos primeiros resultados concretos do novo mercado de gás, além de servir como exemplo do que pode ser alcançado quando o Governo Federal, os Estados e os agentes da indústria trabalham juntos. Espero que inaugurações como essa, ocorram em vários outros estados do Brasil. Elas demonstram o potencial da nossa economia, ampliando horizontes, trazendo empregos, esperança e boas perspectivas para o povo brasileiro. Parabéns, Sergipe. Parabéns, Unigel. Muito obrigado. Este é o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, reta final do AgroLink News de hoje, nós atualizamos agora os indicadores do milho, saca de 60 kg está sendo vendida nesta terça-feira, R$ 104,00 em Campinas, no estado de São Paulo, R$ 100,00 é o preço do grão em Cascavel, no Paraná, R$ 101,00 é a cotação do milho em Erechim, no Rio Grande do Sul, em Uberaba, no estado de Minas Gerais, R$ 97,00 é a cotação do milho, fechando os indicadores econômicos, R$ 93,00 é o preço do milho nesta terça-feira em Rio Verde, no estado de Goiás. Com estas atualizações do mercado do milho, o AgroLink News fica por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá!